Sexy time? <risos> Sim, faz parte da vida adulta saudável. Em Portugal ou no estrangeiro, proteja-se, teste-se para o HIV e outras DSTs e utilize -se sempre preservativo.